Como é que é pessoal? Eu sou Spartini e bem-vindos a Far Lone Sales. Far Lone Sales é um jogo indie da empresa Comotive Nós neste jogo temos como objetivo, num mundo completamente destruído Temos como objetivo procurar civilização Vamos ser um pequeno bonequinho, eu não sei se é um robô Se é realmente uma pessoa, porque vou por aqui já andar Ele vai já aparecer aqui, aquele bonequinho que vocês veem ali em baixo vermelho Eu não sei se... Que tipo de pessoa? será que é uma pessoa? será que é um robô? não sei, mas aparentemente é uma pessoa não, é? não faço ideia mas pronto, nós vamos ter como objetivo percorrer o mundo e tentar encontrar a civilização e para isso vamos ter um, um carro que há de andar alguns por aqui vamos apanhar um carro e com o passar dos níveis se é que podemos dizer assim com o passar dos níveis nós vamos ter que evoluir hum. Aqui o armazém tudo fixe, vamos ter que evoluir uh, o nosso carro para ultrapassar os diversos obstáculos que nos vão encontrar, que vamos encontrar no caminho. Portanto, vamos o que temos de fazer aqui? que ah, é fiz. acender a luz que a cabeça é um bocadinho estranho, mas, mas já, já, já, tá bom ah, podemos ir lá para cima e tudo. Ok temos que o que? Ir mesmo lá acima? Deve ser. E pessoal, se é a vossa primeira vez aqui, deem um like no vídeo e subscrevam ao canal se ainda não fizeram. Uh, ajuda imenso aqui o canal a crescer e a motivar aqui a malta para fazer mais vídeos. <risos> malta que sou só eu, né? é? Uh, então depois faço o quê? Olhe só para ali é É? Ah passei para ali não. Hum o que é aquela merda? Ok, devia ser para isto Ih, Olha aqui mais uma coisinha Espera aí. Podemos agarrar isto, está ali tipo um carro de bebê, não é? O nosso primeiro automóvel, não? não? Não posso agarrar? Oh, cocó Ok, então... Uh, vamos aqui levar isto, deve ser importante Que aquilo é era o primeiro enigma, nada de é complicado Vocês têm é um pouco de som, mas pelo que eu tinha lido, acertava hum, muito bem cortado o, o facto de ter uma boa. para <risos> ter uma boa banda sonora. Vamos para o meio do rio que não existe, né? Pois. No meio de um rio que é tudo gelo agora. Ok. Vamos continuar aqui com as nossas ferramentas. Espera uh, aí. Agora. Posso? Ah, não é fundo. A ver, hein? eu já ao fundo afogava. A mim, ok. Continuamos aqui em frente. Está fixe este ambiente, esta que é nevoa. E estamos a chegar a algum lado. Havia aqui qualquer coisa que eu vi. Havia ali qualquer coisa, Pois é isso. pois é isso. É, é quieto. Sim. O nosso carrinho. É isso né? Ah, que fixe. Uh, vamos levar isto para aqui. Uh, aqui. Oh, oh, oh. Espera aí. Hum. Vai ah, para baixo. É, espera aí. Ok, temos aqui steam. Que é okay. o que? Olha lá para baixo para arrancar. Vapor. O que temos aqui? Okay. aí precisamos de mais, né? Não? Não mais? ei oh, oh, oh. Aqui, ó. Tá. Por aí, mas já está cheio. Vamos lá cima agora, sai daqui. Vamos então puxar aqui. Ui, que é isto? Ah. Ele é tipo apagado. Pita aí, pita. Ah, isto é para parar. Não. Vai, vai, vai. Vai em frente. mora Ok. Uh. Dá para ir lá para mais para cima? Não. Nada. não. Dá nada. Não dá se tivéssemos aqui uma caixa, né? Posso ir para frente, mas não. Steam, preciso dar steam. Ok. O que é aquilo ali à frente? Para ah, sair. Ui, não quer sair. Queria ir ali. Isto é o que? Hum, Puxa ali uma corda à frente. Ok. Oh, oh, caixa, estás -me a caixa, estás-me a ficas aqui, ok? Vamos embora, vamos. Tupi. aqui, aqui, para, para, para, para, Vamos bem. tem que pôr mais, mais energia, ui. Epa, mas para não tenho mais. então. Você quer Anda lá com isso? Ai, ah, é menino! Desde que eu corro? Ok. Você vai? É, fazemos aqui essa energia. Bora, bora, bora. Acelera lá era aí a máxima. todo do vapor O temos que ficar sem energia o que está lá atrás é tá que está fumo fazer alguma coisa lá atrás? Hum, oh, acho que não Ei, está andando para trás, então Oh caroças Bora bora mais um bocadinho, mais um bocadinho só para ficar menos no piso técnico não, aqui plano Ali vapore! Oh canenses, ficamos sem, sem gás Temos aqui mais alguma coisa de gás não Não é, temos que ir à procura Vamos embora Ui Espetá ah, Logo aqui onde a gente precisa mesmo dele Ok Então vamos Aqui por aqui, esta não pode ir já lá para dentro hum, esta isto é fácil, está fixe okay. ah, posso empurrar para todas assim? claro não uh, força! ok, não vou fazer nada mas pronto sempre é melhor do que nada ao estão aqui perto ok Just. Empurra, empurra, vigarinho, que ela só. Boa! Muito bem! Aqui. Uh. Ok. Já assim, logo duas de cada vez. Ui, uh, uh, subiu logo! Oh, Passei lá acima! Zero. Não tem nada aqui. Posso agarrar isto? Não. Uh é para fazer tipo um upgrade, de qualquer maneira assim, né? Deve ser, ok. Então não precisamos. só eu pôr esta lá também. Não precisamos depois de mais nada. Vamos em frente, Maraújo! Ai, tudo isso! Olha para pôr! Vamos a isso! Não gostava de nada ali daquela parte de trás, está assim meio. deita full. Caracas! Oh, Vou acelerar lá cima para apanhar e oh, Isto para! Se eu sacar para fora é isso? Oh que merda! O que mais chegamos onde temos de chegar. Eu não faço ideia do que é que é. Toda a cepeda! Isto era o que? Era para desligar. Estúpido! Okay. Ora! A cepeda! Para já não temos nada. Temos ali uma mangueira em cima. Portanto, há um pouco de... Depois de acontecer aqui alguns fogos. Vamos a nunca um de quilómetros. Ah, pois é que chega. Ui, acelera, acelera, acelera. Ah, ai, ai, ai, cai, cai! cai, cai. Isso! Ai, despido. Boa! É melhor ir para a energia. Não mais despido. Ui, não, não, não, nem penses. Ah, vai, vai. Vamos aí, vai. Oi, oi, Stop! Stop! Temos ali... Gasoile! Temos aqui gasoile! Porra aí o gasoile todo para dentro! Ah! Todo lá dentro! Todo! Isso! Isso! Ah! Devagarinho que tu consegues! Oh! Anda lá! Oh! Caneco! Então! Deixa eu abrir... <risos> é que eu ficou ali em cima! Ah vai! Ok! Vamos por aqui! Tu. Ui. Ora. aqui vamos lá buscar o resto. Ah, ele acaba aqui. Ah, que fixe! Que giro! Isto é muito tiro! Dá para pendurar. Ah, então aí Não, vocês dois podem ficar aí que eu posso ter. Usar numa emergência. E assim carrego. Vai para 5 carrego, logo ali, fica logo aquela merda cheia. Ok, siga! Força, boa! Espera aí, eu posso agarrar é da caixa de ferramentas. por aqui! Mesmo esperto, Mesmo esperto! Ok! Já estamos aí bem, estamos. Aguenta! Ai, o caraças! Acelera, estamos a aguentar bem aqui, ó! o clima Ora. steam o steam é tipo nitro stop temos mais coisinhas para apanhar passamos o ali, ok onde é que eu posso pôr posso pôr ali em cima ok mas tenho mais ali também lá em cima também ok isto que é um barril? não é? sei que é que é esta amada barril de água? ideia, pode ser preciso vamos levar tudo, todo, se calhar é mais potente vê-se que estas caixas é preciso então, preciso. posso por aqui? Não. não como estas caixas é... Hum, boa é só encher para a o que é que é? Bora lá, vamos pô-las... Temos pô las tipo aqui. Aqui ao pé das outras, ok. Ah, espera aí. Não, não, ainda, ainda dá. Full speed, logo. Agora <coughs> é difícil essa vida. Dá para pôr os gás nisso, não? Yeah boa energia, ok, então vamos para baixo isso, Ui. Ei, ei vamos mais rápido, vamos, vamos, vamos, vamos, esta merda vamos, ah, vamos, aqui os barulhos estranhos mas não estar a estragar nada olha aí, acelera-me isso <risos> nunca tão rápido ui deixa aonde sítio giro oh, acelera ui. stop e carasso foi lá em baixo sigo lá abaixo baixo não hum boa mais uma caixa fusível? fusível é bom oi colegas oi é que eu tenho ainda bastante no carro mas nunca se sabe ai ai ai ai isso acelera um bocadinho dá ali gás já te para mais isso vamos aqui tirar mais esta Ok Não, quem mandou? Vá, vá, vá, vá, vá Ah, temos uma bandeira agora é Ah, devíamos ter também né Quando não estava se calhar vento É que não tínhamos ok Ui, uh, será é que a gente passa? Ai a bandeira Passou? Passou, boa, boa Oh, pá! Oh, Ah, mas é pior lá cima! Espera aí! Ui! Espera, espera! Que temos que fazer. Vamos comandar aqui alguma coisa? Ah, tem que ser sempre a pressionar! Ok! Ok, vamos levantar a, a nossa. Nossa nave o que é isto? que são velas? Estamos a pôr velas? E é, 7 seal, ganhámos o achievement. 7 seal, como é que eu saio aqui agora? estou uh, agora? abre as velas, é isso? Que fixe! Espera aí, espera aí, vamos já pôr isto. Ah, agora eu posso poupar imenso no na energia aqui, no gasol né Deixa que esteja vento muito bem esta merda. ok vamos aproveitar que está vento ui mais coisas para o seu querer ok ah está vento, sem stress temos tempo temos a eternidade agavados já. Oxa da lomba Oi Oi <risos> Ok uh, Ui, parece que o vento está a Não Talvez não Talvez ainda estejam chaves Como é que se chamará aqui o nosso amiguinho eh, Chani! Dark Vader! Vejo o meu ship! O que é isto? Ah, eu estou a opinião. Uma luz! Ah, que fixe! Quer dizer que vai estar de noite, não é? Ui, espera aí. tu vais para aqui? Já se <laughs> que? quê? Uma cadeira! Que fixe! Ok. Ah, estamos numa estrada, se a correr também. Estamos do mar. Eu não percebi muito bem o que é isto, é tipo um barril, né? é? Emerge-se... Olha, a gente está ali andar, mas eu se calhar vou pôr para lá... Para lá a energia. Não vai depois ser preciso. Vamos pôr lá mais uma. Ui. Ok. Eu já cheio. Aproveitar agora que temos o vento, mas vamos para o cheio. Bem melhor. Bem mais melhor bom. Eu não percebi ali se aquilo dá para... Uma sirene? Então, talvez Ui! Estamos em cima de um barco? Ah. Ui! oi, fogo, fogo, fogo, fogo! Bora, bora, bora, bora, Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ok, ok, estamos bem. Vamos. Será que eu posso acelerar não? Hum, não, então peraí, peraí. Vamos fazer aqui qualquer coisa. Vamos fechar as velas. Oi. Hum, e agora, o que é que a gente faz? É, temos aqui qualquer coisa. Ui, não caias? O caroças. O que Sininho? Eu quero a merda de um sininho. É, pá, bem que é essa merda, não? Upsi. Oh, ok, só caiu aquilo. Um chaves. Vamos voltar sininho, que eu não sei para que é. Mas pode ser eh, importante. Oi, oi, oi, oi, Acelera, acelera, acelera, acelera, acelera. Estamos aqui queimar-le. Estamos aqui, Mali. Ok, vamos por isto tipo aqui Lá acima Vamos só sair daqui Ok, vamos ficar por aqui Ok pessoal, vamos ficar por aqui Como estão a ver o jogo, ah, está engraçado Certamente para a frente vamos ter mais enigmas né? Ainda não tivemos assim muitos Coisas muito simples de, de fazer Graficamente, graficamente ah, pá, tem alguns pormenorgias esta, esta profundidade e este fundo está muito bonito uh, apesar de estar aqui tudo, tudo destruído aqui com esta neve e tudo está, está, está bastante engraçado já vi que temos aqui uma carrada de coisas para fazer vamos ter ali uma temos ali uma lanterna, portanto possivelmente também vamos estar uh, a andar de noite não sei, vamos ver e, e vamos ter certamente que, que arranjar mais partes aqui do nosso barco, carro, navio não sei o que é, esta merda nave, mas pronto, veículo é um veículo, mas pronto, mais do que tudo é um veículo, bem, vamos ficar por aqui se estão a gostar, deem um like subscrevam o canal, ajuda imenso aqui uh, o canal a escrever e por hoje é tudo, até vocês vejo-vos no próximo vídeo, tchau